É isso aí. Vamos lá. Então, agora nós vamos configurar o estilo de texto de anotação e o estilo para que a gente possa... É, de cota, né? Então, onde que está isso? Nós viemos aqui, ó. Nós estamos trabalhando na aba Home, né? Nós já trabalhamos na aba Layout, né? Vocês lembram que nós trabalhamos na, na aba Layout, e nós vamos trabalhar agora na aba Annotate de anotação, certo? Então clica lá na aba Annotate e eu tenho aí o que? A minha, minha área de texto, né, para que eu possa escrever, criar minhas legendas e tal, e tenho a área de configuração de cota. Nós vamos primeiro criar o texto. Né? Então, o AutoCAD ele vai trabalhar com vários estilos de texto E é isso que eu preciso que vocês entendam Que o texto que vai na cotagem é um O texto que vai na legenda é outro O texto que vai como título é outro Então, possibilitando a gente criar é, textos específicos para cada parte do desenho tá? Como a gente faz? Na janelinha né, de texto anotação eu tenho aqui se a gente clicar nessa aba nessa janela lá embaixo eu tenho Manage texto estilos né a gente vai utilizar esse gerenciador dos estilos de texto se você não encontrar isso é, aqui na, na barra onde está o título né que o texto você tem essa seta né ó, texto estilo que vai cair no mesmo lugar cliquei aqui abriu a minha janelinha de gerenciamento e se eu clicar aqui no manage de texto estilo vai cair lá da mesma forma então nós vamos criar um estilo de texto próprio para cópias né? basta você clicar em novo, né? então, novo aí você vai atribuir um nome o nome de cada coisa está relacionado com a identidade do profissional então, você criar um nome para os seus estilos tem a ver com a identidade da sua, do seu trabalho, da organização do seu escritório, como que você gosta das suas coisas organizadas. Né? É, está criado aqui ó, o texto, foi o que nós realizamos em sala de aula, né? e eu vou criar aqui o texto, underline, legenda. Né? para que vocês possam acompanhar a criação então, okay? então lá outro estilo de texto legenda que é o título da... de cada peça né? foi falado com vocês sobre a questão da fonte a fonte técnica o aconselhamento da norma da ABNT é que ela seja bastão tão simples né para que facilite a leitura na na galeria, na biblioteca de fontes do Windows, nós temos várias que cumprem esse, esse papel de ser uma fonte simples. Né? Então você poderia estar utilizando uma fonte Arial, por exemplo, né? que é bastão. Você poderia estar utilizando uma fonte que é verdana. Também é bastante, mas não poderia estar utilizando, por exemplo, a Times New Room, que é para a digitação de texto. Né? Times New Room, porque ela tem esses adereços aqui do lado. Ó. Né? Então, ela dificultaria a leitura do desenho técnico. E nós temos também a técnica. Né? que é uma fonte específica para desenho técnico, não, técnico, que é a mais usual. Então a gente clica nela. Né? A legenda, olha só, é, um, é o que vai dar o título à peça. Né? Então, sempre informei vocês nas nossas aulas que o AutoCAD desenha conforme o tipo de projeto. Nesse projeto que está vigente aí, nós temos o quê? Uma peça. Uma peça qualquer que foi desenhada em milímetro. Então, a elaboração da altura dessa, de, dessa peça, do, na altura do texto, ele vai estar em milímetro. Quando nós estivermos botando é, coisas que estão desenhadas em metro, eu tenho que alterar essa medida da altura do texto aqui, ok? Então, ó, legenda, né? Ela vai ser o título da de cada peça, então ela vai ser um pouquinho maior que a cota, né? Então eu vou colocar aqui um valor, altura 5, né? E apply para que eu possa criar e close. Né? Então eu criei aqui o meu estilo de texto. Então eu posso ter N estilos de textos, e quando eu falo N, são vários estilos de texto para serem aplicados no desenho. Né? cada um dentro do seu tipo close então, essa foi a criação do estilo de texto como eu criei, aparece na minha janelinha de anotação lá. texto, legenda, se eu quero usar outro estilo eu venho aqui e escolho texto, cotas e ele automaticamente assume esse tipo né? eu não preciso ficar pensando na configuração eu já parei, pensei e configurei uma única vez bom